Eu estou muito feliz e eu quero deixar bem claro aqui diante de todos vocês que estão assistindo a imensa alegria que tomou conta do meu coração de quando tive a notícia de que o Dr. Paulo Stradiotti, advogado, inclusive amigo pessoal meu, frequentamos a mesma faculdade, retomando, a imensa alegria que tomou conta do meu coração quando tomei conhecimento da notícia de que ele é pré-candidato a vereador Aqui na cidade de Franca É uma pessoa que conheço muito bem E que desde o princípio Quando nós nos conhecemos Ele sempre demonstrou ter valores morais Valores éticos E valor cristão Que são itens fundamentais Para a construção do caráter de um ser humano Então eu quero aqui Parabenizar o meu amigo de faculdade é, Muito feliz E espero que você Não seja somente eleito mas seja reeleito posteriormente. Porque pelo que eu conheço do Paulo, eu sei que ele é capaz de desenvolver ideias muito boas para a população carente da cidade de Franca. Estou eternamente grato, meu amigo Peternati, doutor, companheiro de várias décadas da faculdade. E o conhecimento que você tem e põe em prática se chama sabedoria, porque não adianta você ter apenas o conhecimento se você é muito importante, é lógico, você ter a teoria, mas você tem que pôr em ação. Isso é sabedoria, o conhecimento aplicado à ação. E é isso que você fez toda a sua vida, desde quando eu te conheço, lá pelos anos 80, 90. Pela minha gratidão, vai ser tudo de melhor que nós vamos fazer. Conto com você Sim. e vamos para cima. Eu e a minha família, Paulinho Stradiotti, pré-candidato a vereador aqui na cidade de Franca.